Olha oh, o Elismar falando aí, ó. Oh, vamos deixar o um like galera, 36, 38 agora ao vivo, deixa aquele like para fortalecer e compartilha também, já tá tarde aí, mas tá... a live é, tá véio. com muito conhecimento, muito, muito brabo os amigos Cara... aí, ó os <risos> amigos aí. É. Cara, um cartão que me doeu o coração de ter ter acabado aí a qualidade dele. Foi o PicPay, mano. PicPay era meu principal cara. PicPay cartão. era bravo, cara. 5% de cashback, 5 né, cara? 5% de cashback. Tá doido. Não faleceu, tinha como ganhar do PicPay, cara. Mas é assim, né, Brunão? Ah, esse mundo aí das milhas aéreas, para quem tá começando agora ou para quem já tem bagagem aí, tem certeza que na live que tem gente com bagagem também. Esse mercado é cíclico. Então, uma hora, por exemplo, agora, a é gente tem acesso ilimitado games, ao Lounge Key usando o Interblack. Ou seja, se você viaja, faça esse cartão, pelo amor de Deus. Porque é acesso ilimitado, pô, sala VIP, experiência, você não vai se arrepender. Porque daqui a pouco, eu acredito que eles vão tirar esse acesso ilimitado, porque acaba sendo insustentável para o banco arcar com todos esses acessos. E cada acesso, ele paga 32 dólares. Então, assim, o mercado é cíclico. Pode ser que uma hora esteja bom, pode ser que outra hora mude. As regras, elas mudam. Então, assim, a gente tem que dançar conforme a música, navegar conforme as ondas. E sempre ficar atento às promoções, velho. Tem, tem muita promoção aí que, porra... Ó, vou mostrar aqui, talvez vocês nunca tenham visto esse cartão aqui, ó, da caixa. Esse aqui já tá... Não tem problema aparecer os números, não, mas talvez você nunca tenha visto esse cartão. Na hora que eu vi, isso aqui já tem mais ou menos três 3, 3, anos, mais ou menos. Você pedia esse cartão, primeira anuidade grátis, você ganhava 10 mil pontos Latam. Olha aí. Na, na época eu vendia 34, eu acho, 31, entre 31, 31 mil. 10 mil pontos Latam. Aí eu pedi um para mim e para minha esposa, só que o ruim desse aqui, o único dessa promoção, é que você tinha que ir no banco, pedir e tal. Hum, era presencial, pô, né? É, presencial. Gastei ali uns, sei lá, uma hora para conseguir o cartão, dois cartões, né? Aí deu dinheiro para minha esposa e para mim, 600 contos no bolso. Pólen de de graça. Tem uma dica boa aí também para quem quer cartão black. Tem direto rola aquela propaganda lá do adesivo para colar em cima do teu cartão aí, ó. <risos> que, que aí é, é uma boa. boa. Quem não tá conseguindo cartão, Esse é a o link dica. aí, ó, para adesivo de cartões de crédito. Dica <risos> Esse, é, é é um Esse, Esse é um brincante. Esse guerreiro é um brincante, mesmo Pois é, de cartão. Deixa eu ver. Posso falar mais algum? Véio. Eu acho que a melhor estratégia de cartões é o que tu passou mesmo, hein, Luiz? De, de ter o, o Inter Black e ter o PDA, né? E o PDA, é, é, o PDA. é a duplinha, é, né, cara? É, é a melhor, é a melhor mesmo. Eu, é. atualmente, estou usando o C6, como eu falei, por conta lá da, da portabilidade de salário, tá ligado? Você Sim, faz isso. a portabilidade de salário lá. São milhas gratuitas, tiver, né, cara? Se tiver o Black, você ganha mil, mil pontos por mês e mais 500 reais se você fizer duas chaves Pix, que é o CPF e o Opa, celular. Tá valendo. Tá tem vídeo lá no canal, segue lá, hein, velho, lá no Bruno Cashback no YouTube. O Rafa, qual, quais cartões você tá usando, cara, atualmente? Então, eu, tipo assim, antes eu tava pegando todos os cartões, né, mas aí é uma dica que eu passo pra geral é a gente ver qual é a nossa necessidade. No momento eu só tô com três, PDA, Brabo, né, Sempre. agora eu tô com C6, o a versão Black, que eu consegui o upgrade para um ano com ele ganhar notificação lá e eu tô com um do Santander, o Nick, que tem acesso também a Dragon Pass, mas na, no tempo que cobrava é, a participação de ter cartão elegível na campanha lá do, do Santander. Ah, sim. Uhum. Mas esse daí tá encostado até então. Aí num momento eu só tô usando esses dois bravos mesmo. Tá, tá oh, chegando bom. o Inter Black pelo do Gourmet e, pô, vou ficar só com esses três por enquanto. Tô pensando no futuro aí um, uma bandeira ela aí na categoria... Um elo tá precisando, um um é precisando de um elo, velho. Tá precisando de um elo. E tipo a assim, maneira moral, L, cara, tudo. é muito boa. Pois é, é tu, tu não precisa ter todos os cartões do mundo aí. Pô, pega o que te serve ali, te subir e pô, vamos para cima, pô. Não Exatamente. Tudo, não. Cara, hoje em dia eu tô usando basicamente só o tudo azul, visa infinite, para bater os 84 mil gastos ali no ano. para bater o que 50 mil pontos. Qualificáveis para a gente ser elegível ao bônus de passagem cortesia. Esse, por isso que eu peguei Não esse eu cartão: pare. passagem cortesia internacional e doméstica. E aí também tem o upgrade de cabine, que é brabíssimo. E aí quando eu bater esses pontos, esses gastos no cartão, aí eu migro para o PDA de novo, porque aí compensa mais a, a pontuação de um para um ali. E aí para usar a sala VIP Interblack, para benefício da bandeira Visa Infinity, que é o, o Visa Infinity tudo azul, seguro proteção de preço tal. E a bandeira Elo também, que vocês falaram aí, cara, é excelente também. Para qualquer benefício aqui, a, serviço de eletricista, encanador, instalação de ar-condicionado, Bandeira Ela. É a melhor bandeira para benefício nacional desse tipo aí. A Auxílio Pet Shop, Bandeira Ela é top. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Spoiler, ainda tá fechado. Spoiler. Olha aí, cripto. Um cripto.com, Spoiler Esse aí, é depois top, né, eu vou meter, meter, um, meter um vídeo aí, envio viu? É o grafite <risos> do, Bra, do Bari também. É, isso aí é Pessoal, de graça, né? Pontua um na livelo? Também é. é um para um, se não me engano. Um ponto por dólar gasto. Ou no invés de falando, só estou usando um limited, mas é, ainda mais que a pontuação mudou para 2.6 do Santander, né? Unlimited. O Tiagão perguntou aqui, ó, oh, Luiz: todos esses cartões você usa para pagar anuidade ou você é isento em todos? Cara, eu sou isento em todos. O Elo conseguiu isenção vitalícia na promoção do Bradesco, junto com o TPC, o The Platinum Card. Então, eu peguei os dois aí, isen isentos Vitalício. O Interblack, acesso ilimitado, a sala VIP isento vitalício também, não tem anuidade. O PDA, peguei na época que conseguia isenção de, de, de, de anuidade também. Agora eu estou pagando anuidade, do tudo azul. Só que fazendo as contas, fica muito mais vantajoso pagar anuidade, mesmo sem gastar os 20 mil reais para isentar. Para ter o benefício ali de, de cortesia de, de embarque. Então, fica. É válido. É válido pagar ali pelo menos 50 reais. E gastando 10 mil ali no Tudo Azul, é válido pagar ali 50 reais de anuidade nele. que acaba sendo um investimento ali a longo prazo. É tudo no cálculo, tudo você tem que ter. Ó, a planilha tem o um link na descrição aí também, para você é, se organizar. Se você gostou aí, um preço simbólico apenas, aí que vai te ajudar. É, recentemente eu fui a Salvador lá e, e mostrei essa planilha para o meu amigo e ele já conhecia um pouquinho de milhas tinha vendido algumas e ele tava na dúvida lá se, se ele tava ganhando tendo algum lucro algo, algo do tipo né aí eu falei não joga aí teus dados aí você fez pouca, poucas vendas ainda tinha tipo, sei lá umas três vendas e uns umas sete coisas de investimento mais ou menos aí ele jogou na planilha lá e viu que ele tava no zero a zero cara tava no zero a zero então, organização, tipo, não é só, não é achismo, não tem nada de achismo não, véio. é matemática. Exatamente. Matemática, se você tiver alguma coisa para organizar ele te mostrar os números certos, você, você vai, vai ter, saber o que fazer, né? Tomar a decisão é. correta. Imagina que você seja uma empresa, se você tá trabalhando com milha, você tem que ter um balanço, um caixa, uma demonstração de resultado, e a planilha aí tá completa. Eu uso também a planilha do, do Brunão aí, é muito brava mesmo, vale a pena.